Que tu tá Mais pra baixo, tá mais deprê uhum. Então tu começar a agradecer tudo que tu tem pra tu sair desse momento ruim. Claro. E lembra sempre o seguinte, aqui a gente não tá fazendo também assim a, a, a apologia de que tem que matar a tristeza. Não. não, é, não é Faz isso. parte da vida da gente. Né? E, e, o, e o interessante é assim, a tristeza. Não prolongar três, quatro dias estar numa tristeza que. Claro, acredito, é, é né? Pode virar uma alteração patológica, mas assim, um ponto importante é o seguinte, é, tristeza, amor, alegria, prazer, felicidade, raiva, nojo, enfim, são alterações são, que a gente vive cotidianamente, que são flutuações do nosso humor, uhum. né, são emoções, e isso não é patológico. No caso específico da tristeza, há um elemento que está gerando isso. Então, na verdade, o teu psicológico está te mostrando, ó, isso que está gerando tristeza talvez então, mereça atenção em algum momento da vida. Entende? Sim. Quando a gente tem a ter, Porque se deixar assim, ah, tristeza, a gente tem que deletar, tem que anular a tristeza. Não. E aí tu enche a cara de, seja da droga legalizada Mascarado. ou não, para mascarar a tristeza. Só que o resto continua tudo igual ao que está gerando a tristeza. Não tem mudança também, tá? né? É. Então a tristeza ela pode ser um termômetro para te saber o seguinte: o, o que está gerando essa tristeza?